Algumas semanas eu postei no meu perfil do Instagram, nos stories, que eu tava no meu sétimo day after E meu cabelo tava intacto, super definido ainda E várias pessoas ficaram curiosas pra saber o que eu tava fazendo, o que, é que eu tava usando e como que é bom a gente compartilhar, né? Eu vim hoje trazer esse vídeo pra vocês mostrando como estou finalizando E o produto que tá me dando um resultado, assim, sensacional no meu cabelo Sem mais delongas, vem comigo que eu vou compartilhar todos os detalhes com vocês nesse vídeo e sem muito suspenso, o produto de que eu tô falando é esse gel aqui da Salon Line. É o gel definidor revitalizador de cachos. Ou simplesmente gel de azeite de oliva, que é o nome mais fácil, né gente? O nome é muito grande. É isso. Eu vou falar pra vocês um pouco sobre esse produto. É, porque a gente não pode esperar uma coisa que ele não tá prometendo, né? Vamos alinhar as expectativas aqui com o que ele tá prometendo, que é que ele de fato vai cumprir o meu cabelo. Então ele é o um gel definidor revitalizador de cachos que promete uma extra definição, uma nutrição extraordinária, remodela, reidrata e garante o day after. Se filtro V é sem e para uso diário e vegano. E os principais componentes dele são azeite de oliva e óleo de argan e também é indicado para as curvaturas 2ABC, 3ABC e 4ABC Então ele abrange uma diversidade de curvaturas aí Do tipo 2 ao tipo 4 Ele tem 550 gramas, nessa embalagem aqui então, Que é uma quantidade ok E eu paguei nele R$18,00 que é um preço, assim, médio, né? Tipo, eu não considero um baratinho, mas também não considero um produto caro. Eu acho um preço ok, assim, pra quantidade, né? Ele sinaliza aqui na embalagem também que ele é um produto ideal para o day after. Então ele tem uma proposta também de ser utilizado pra revitalização. Eu, particularmente, não gosto. Eu finalizo meu cabelo só no dia que eu lavo, que eu faço meu tratamento. E vou finalizar de novo só na minha próxima lavagem. E ele fala que não precisa fazer misturinha, né? Muitos géis a gente precisa misturar com creme pra que ele funcione de uma forma decente. Ele indica aqui na embalagem que não precisa fazer misturinha Ele sugere também que você use para fazer baby hair Eu assim não tenho muita habilidade com baby hair E também texturização Então resumindo esse rolê do que ele promete Ele promete um cabelo com extra definição revitalização vitalização e remodelação dos cachos Garantindo um day after sem frizz e cheio de brilho Então o que a gente pode esperar é muita definição E também muito brilho nesse cabelo por ele ter uma proposta de cachos comportados, a gente pode esperar também que ele reduza bastante o volume do cabelo. Então agora vamos ver na prática como é que ele se comporta no meu cabelo. Eu tô aqui com a toalha na cabeça porque meu cabelo já tá lavado, lavei, hidratei, tudo bonitinho. E bora lá. Gente, todo vídeo começa assim, né? Vocês já estão acostumadas. Eu sei que sempre tem gente nova, então eu vou explicar porque meu cabelo tá assim de twist, sendo que eu acabei de lavar ele. Quando eu hidrato meu cabelo, faço tratamento, eu desembaraço meu cabelo e faço twists. E na hora de enxaguar, eu mantenho os twists, né? Sempre perguntam isso. Eu abro cada twist, enxago direitinho e faço twist de novo. Por quê? Porque meu cabelo embaraça muito rápido. Então, quando eu mantenho no twist, eu garanto que ele vai estar desembaraçado até a finalização. Então, isso me ajuda muito, otimiza muito o tempo da minha finalização. Consigo finalizar com muito mais... Facilidade e agilidade Então o rolê dos twists é esse aqui, tá gente? E é isso Agora eu vou prender uma parte do meu cabelo com essa xuxinha aqui Só pra não atrapalhar, né? E agora que eu vou abrir ele, vamos falar sobre a textura dele Ele tem essa cor aqui, verde E ele é bem consistente, assim Se eu deixar aqui, ele vai cair em algum momento Mas ele tem uma consistência de gel mesmo, bem pesadinho eu vou usar essa mecha toda mesmo, não vou fazer nenhuma finalização super detalhada, nada estruturado Vou fazer a minha finalização padrão, que é a que eu faço sempre quando eu não faço nada de diferente Sabe aquela finalização feijão com arroz que você faz todo dia? Então é ela Então eu vou usar essa parte aqui e vou pegar uma quantidade de gel e vou aplicar E assim, vocês viram que eu peguei bem pouquinho e ele já vai deixando o cabelo desmaiadinho, sabe? E estimulando a definição Reparem que as mães já estão ficando bem separadinhas Então a finalização não tem muito segredo, gente Eu só vou passando o um produto e nesse movimento aqui, como se meus dedos fossem pente, sabe? Vou desembaraçando com os dedos pra que o produto consiga aderir ao fio Olha isso aqui, cara. É sério. Eu fico muito chocada. Sempre que eu uso ele, deve ser a quarta ou quinta vez que eu tô usando ele. E com pouco produto, sem fazer nenhuma técnica super detalhada, peguei uma quantidade, uma mecha grande de cabelo. E ele conseguiu definir muito o meu cabelo. Peguei só mais um pouquinho aqui pra passar nas pontas. E pronto gente, não tem nenhum segredo, essa é toda a minha finalização E é isso, agora do outro lado faço a mesma coisa Peguei essa mecha aqui, uma quantidade de gel Primeiro eu passo grosseiramente assim na mecha Aí se eu sentir necessidade eu pego mais um pouco de gel E vou passando e fazendo esse movimento de desembaraçar com os dedos Eu nunca vi um produto que deixasse meu cabelo tão definido assim. E assim, ele respeita o meu padrão de cacho, sabe? meu cacho é um 4B, principalmente aqui atrás, que é menos crespo. E ele é um cacho mais fechadinho Ele continua sendo um cacho super fechadinho Só que muito bem formado, sabe? Muito bem estruturado Então eu sempre fico muito surpresa Quando eu uso esse finalizador Ah, gente, outra coisa importante Muitas crespas têm um certo receio de usar gel Achando que vai deixar o cabelo ressecado e tal E assim, quando eu uso outros gels Muitas vezes eu passo óleo antes de passar o gel Só pra deixar o toque mais gostoso, né? Porque o gel a deixar o nosso cabelo Com um toque um pouco mais ressecado que o normal Só que como esse gel é um diazé Azeite de oliva, além de azeite de oliva, ele tem também óleo de argan É um gel que os ingredientes principais são óleos Então, por conta disso, eu não passei nada antes da finalização Então, que eu quero mostrar pra vocês o resultado do produto sozinho, né? Então é isso, gente, eu vou adiantar essa parte do vídeo, né? Porque já mostrei pra vocês que não tem muito segredo, não tem muita técnica É só passar mesmo o gel e fazer esse movimento de passar os dedos entre as mechas Pra separar os cachos e fazer com que o produto adira eu não sei, gente, qual é a flexão de aderir que cabe nisso aqui, mas enfim. Que o seu produto consiga absorver os... Que o fio consiga absorver os produtos. É isso, gente. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, ainda não se inscreveu no canal e nem clicou no gostei, por favor, pare de ser falsa. Clicar no gostei, isso me ajuda demais. E se você é nova ou novo, se inscreve aqui no canal pra você sempre ficar por dentro de todas as novidades que eu trouxer, tá bom? Chegamos agora à parte final Que é essa parte aqui do topo Eu não falei no decorrer do vídeo, mas eu acho que dá pra perceber Que é um produto muito fácil, muito gostosinho de passar Ele desliza bem no cabelo, sabe? Não deixa o cabelo travando Você passa e realmente sente que ele deixa o cabelo emoliente E facilita com que os dedos deslizem sem travar. E se você tem problema com cheiro e você não gosta desse cheiro, provavelmente vai ser um trampo a mais para você aplicar, porque ele fica com um cheiro muito forte, pelo menos enquanto você tá aplicando. Vamos agora para a última, mas não menos importante. Eu venho com o gel aqui, passo primeiro, né, pro cabelo absorver. E depois que eu sinto que já tá ok, eu começo a fazer esse movimento de desembaraçar com os dedos, basicamente. E na frente, né, gente, combinamos que a gente dá uma caprichada a mais, porque é o que tá assim, mais visível. Então se a frente tá bonitinha, a gente consegue levar mais dias. Então eu vou dar um pouquinho mais de atenção pra essa parte aqui. E também porque na frente é onde o meu cabelo tem mais dificuldade de definição, então eu preciso dar um pouquinho mais de atenção... Se eu quiser um resultado melhor, ter mais desafter, enfim. Geralmente eu dou aquela sacudida padrão pra separar os cachos, mas nessa finalização, com esse gel, já deixa os cachos bem separadinhos. Então nem vou sacudir nem nada. Enfim, o cabelo está extremamente definido. Isso eu não preciso nem falar, né? Vocês conseguem ver isso. Vou mostrar de perto isso aqui. E agora... É o momento que eu passaria o secador, mas como estou em quarentena, estou em casa, com o tempo, vou deixar o cabelo secar naturalmente. Se eu conheço bem o meu cabelo, eu sei que ele não vai secar rápido, então provavelmente se eu vou voltar para mostrar para vocês o resultado amanhã, tá? Mas eu não vou fazer nenhuma técnica para tirar encolhimento, nem usar o secador para dar volume, para que vocês possam ver realmente o resultado real do cabelo seco naturalmente. Então eu vou colocar essa piranha aqui só para deixar a minha testa livre, não ficar cabelo batendo na cara. E é isso. Vou deixar o cabelo secar naturalmente e vou dormir, provavelmente colocar uma touca de cetim, só pra não estragar a definição. E amanhã, no caso em alguns segundos pra vocês, né, eu volto pra mostrar o resultado final desse cabelo. Eu não consegui gravar falando com vocês no dia seguinte, porque minha vizinhança é muito barulhenta, mas eu só coloquei minha toca de cetim e o cabelo ficou assim, super compactado, né? Porque eu não fiz nenhuma técnica, então eu fui só abrindo pra dar um pouco de volume. E mesmo depois de balançar muito, eu percebi que ele não me deu falsa caspa, então ponto positivo pra ele. E assim como ele promete, eu percebi de fato um cabelo com bastante brilho, mas ele manteve a definição mesmo depois que secou. E esse é o resultado do meu cabelo depois de dar volume com o secador. E assim, se não acontece uma tragédia, não sou eu, né, gente? Mas voltando, eu fiquei apaixonada pelo resultado. Mesmo depois de dar volume com o secador, eu consegui preservar um pouco da definição e o cabelo realmente ficou muito brilhante. Infelizmente, eu não consegui achar nenhum defeito nesse produto, gente. estou apaixonada. Me conte aí nos comentários se você já usou ele e qual o resultado que você teve, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de clicar no gostei e se inscrever no canal, tá bom? Tô de olho em vocês. Um beijo, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.